Olá, bem-vindos aos Dias do Pro da Rua Merlin. Antes de mais gostaria de agradecer o convite que foi endereçado à Amorim Cork Composites e também obviamente parabenizar por mais esta fantástica iniciativa agora dedicada aos profissionais. O meu nome é Francisco da Silva, sou gestor de produto na área do flooring na Amorim Cork Composites, uma empresa do grupo Amorim, empresa essa líder no setor da cortiça e uh, com mais de 150 anos de, de existência. Aliás, nós nunca perdemos uma oportunidade de falar sobre uma das nossas paixões, que é a cortiça, obviamente, e portanto, uh, mais uma vez, é um gosto estar, estar aqui uh, e falar para vocês, em casa, no escritório, no local da obra, uh, para vos tentar também ajudar um bocadinho neste uh, workshop. Na, nós, na Amorim Cork Composites, nós desenvolvemos, nós investigamos, nós desenvolvemos, desenvolvemos Novas soluções e novos produtos inovadores com base em compósitos de cortiça, mas não só. Ou seja, nós tentamos valorizar não só a cortiça, mas também outros recursos que de outra forma seriam desperdiçados. Portanto, a sustentabilidade e a economia circular são valores e pilares umbilicais da Amorim Cork Composites. Dessa forma, ao invés de alguns resíduos industriais, por exemplo, da indústria do calçado ou da indústria, por exemplo, automóvel, serem desperdiçados de alguma forma ou alocados a um aterro, nós recebemos, nós damos uma segunda vida, uma segunda oportunidade a esses mesmos resíduos. Nós costumamos dizer que na Amorim nada é desperdiçado e tudo é valorizado. E, portanto, nós, através dos compósitos de cortiça, muitas vezes associados a outros materiais, desenvolvemos produtos e soluções que serão aplicados posteriormente em várias áreas de negócio, por exemplo a indústria aeroespacial, a indústria automóvel, mesmo o próprio calçado, ou como estamos aqui na construção e também hum, aqui nas nossas bases de pavimento, que será aquilo que nós iremos falar mais à frente. Uma nota muito importante relativamente à sustentabilidade e à, e à economia circular é o facto de estamos a falar, obviamente, da cortiça, que é, obviamente, a, a nossa paixão, como eu já tinha dito anteriormente, paixão essa que faz com que nós diariamente respiremos, que nós costumamos dizer, cortiça. Cortiça é essa eh, que nós costumamos dizer que é, um, o maior, a maior dádiva que a natureza nos deu, porque num único material natural combina propriedades absolutamente únicas. propriedades essas que nós iremos explorar um bocadinho mais à frente. Para dividir aqui um bocadinho esta, esta, este workshop, esta nossa apresentação da Amorim Cork Composites, primeiramente, já feita esta apresentação daquilo que é a Amorim Core Composites, empresa mais uma vez do grupo Amorim. De, posteriormente gostaria também de dar aqui uma visão acerca da importância das vases de pavimento e porque é que nós, ou neste caso os instaladores, devem recomendar essas mesmas vasos de, de, de pavimento aos seus um, clientes. Posteriormente também gostaria de vincar qual é a grande vantagem, as grandes virtudes, os grandes predicados da cortiça numa base de pavimento e depois, para além de fazermos uma, uma caminhada, digamos assim, pelo portfólio de produtos da Go4Cork que temos em comercialização aqui na Rua Merlin, também posteriormente e no final da, da nossa participação neste workshop dar aqui algumas dicas de instalação que serão fundamentais para que haja um casamento perfeito entre a base de pavimento e o próprio pavimento. Pois bem, nesta parte é fundamental nós claramente fazermos a definição daquilo que é uma base de pavimento, mas também bastante importante é conseguirmos elencar quais são as vantagens de uma base de pavimento para os nossos clientes, porque as bases de pavimento, como nós iremos ver mais a seguir, têm um conjunto de virtudes, um conjunto de funcionalidades muito úteis para o pavimento e, portanto, são fundamentais que este tipo de vantagens, este tipo de predicados, seja apresentado também ao cliente, ou seja, mostrando aqui também a preocupação que o instalador deve ter por potenciar toda a funcionalidade do sistema de piso. Primeiramente, ao nível da definição do que é uma base de pavimento, basta dizermos que a base de pavimento é a camada intermédia que fica entre um, o, o pavimento final, digamos assim, o pavimento superior, aquilo que nós vemos e aquilo que nós pretendemos instalar, e fica imediatamente abaixo do piso pré-existente, que nós pretendemos, por exemplo, substituir, mas também pode ficar uh, imediatamente abaixo da laje. Algumas vantagens que, de facto, as bases de pavimento fornecem ao próprio pavimento são, desde logo, a base de pavimento funciona como uma barreira contra a umidade, ou seja, quase como se fosse um escudo que permite proteger, digamos assim, o pavimento da umidade. Por outro lado, muito importante, é que a base de pavimento protege e fornece um apoio adicional ao pavimento contra irregularidades e contra imperfeições. Portanto, tem aqui uma função, digamos assim, de nivelamento do, do, para o pavimento. Posteriormente, também bastante importante, é que eh, o, um, uma boa base de pavimento evita aquilo que nós denominamos de efeito telegrafia. Por exemplo, eh, se nós formos eh, instalar um pavimento sob uma base, sobre uma laje, sobre um subpiso que não foi propriamente limpo e, portanto, está, de certa forma, contaminado com impurezas, com resíduos, ao comprimirmos esse mesmo pavimento contra o subpiso vai fazer com que essas impurezas, o relevo, a forma dessas mesmas impurezas, desses mesmos resíduos, sejam refletidos no pavimento e, portanto, nós queremos evitar isso. Como é que nós conseguimos evitar isso? Com uma base de pavimento. Também importante é que uh, as bases de pavimento tenham uma ótima função ao nível daquilo que é uma espécie de um isolamento uh, térmico, isto é, uma boa base de pavimento é capaz de reter desvios de temperatura. Isto faz com que na divisão onde nós tínhamos então essa mesma base de pavimento a suportar o pavimento, acabamos por, eh, acabamos por eh, assegurar, digamos assim, um melhor isolamento térmico dessa mesma eh, divisão. Outro, outro, outro fator, outra virtude muitíssimo importante ao nível... Um, ao nível de uma base de pavimento está relacionado com o facto de ser uma espécie de um escudo de um protetor acústico. Por exemplo, se nós pegarmos na chave da nossa casa e deixarmos cair sob o pavimento, uma boa base de pavimento, aquilo que irá fazer é, por um lado, absorver esse mesmo impacto, o que faz com que, por um lado, o ruído, a perturbação sonora que venha da queda desse mesmo uh, objeto, não seja tão ampla, digamos assim, porque absorve eh, esse impacto não só na divisão onde nós estamos, mas também, por exemplo, no andar imediatamente abaixo do local onde está instalada a base de pavimento. Outra função extremamente importante de uma base de pavimento tem a ver com o facto de dar aqui uma função de tem uma função de suporte, digamos assim. Ou seja, uma boa base de pavimento acaba por suportar o próprio pavimento, por forma que este consiga absorver e consiga reter o impacto que têm uh, as grandes cargas e os grandes pesos em cima desse mesmo pavimento. Outra função extremamente importante uh, é que um, um bom casamento, digamos assim, entre uma base de pavimento e um pavimento, consegue potenciar não só a funcionalidade, não só o conforto, mas também consegue potenciar a própria longevidade de todo o sistema de pavimento que nós estamos a instalar em casa dos nossos clientes. Tendo em conta este conjunto muito alargado de virtudes que as bases de pavimento têm, não é de admirar, obviamente, que haja uma procura crescente de bases de pavimento. Bases de pavimento essas que se eh, casam, digamos assim, e que se adequam aos diversos tipos de pavimentos que nós podemos escolher para, as nossas, para os nossos clientes, no caso. Ou seja, os laminados, as madeiras, os cerâmicos e os vinílicos. Portanto, eh, mais uma vez, e alertando aqui, neste caso, para vocês, instaladores, que é a importância de nós escolhermos uma base de pavimento adequada ao pavimento que nós pretendemos posteriormente instalar. Porque só assim é que é possível ter um casamento, digamos assim, perfeito entre base e pavimento. De outra forma, não iremos obter aquilo que pretendemos de uma base de pavimento, que é maior conforto, maior funcionalidade, melhor isolamento acústico, melhor isolamento térmico, apoio adicional ao pavimento evitar o efeito eh, telegrafia e, obviamente, no longo prazo, obviamente, aumentar a longevidade de todo este nosso sistema de pavimento. Nesta nesta nossa secção, relativamente ao valor acrescentado que a cortiça adiciona às bases do pavimento, eu gostava de recuar um bocadinho na nossa apresentação, nestes dias do PRO, eh, da Relois Merlá e referir que, para nós, mais uma vez, eh, a cortiça é uma dádiva da natureza, uma dádiva porque, mais uma vez, num único material, concilia e conjuga características e funcionalidades absolutamente incríveis que depois fazem com que nós tenhamos um pavimento, uma base de pavimento, neste caso, com um binómio entre performance e sustentabilidade absolutamente imbatível. Mais uma vez, também recomendo um bocadinho ao início da nossa, da nossa apresentação, há que terem atenção que nós não temos única e exclusivamente bases de pavimento em cortiça. A cortiça é o nosso elemento diferenciador. E, mais uma vez, com base no valor da sustentabilidade e da economia circular, nós utilizamos resíduos, utilizamos matérias-primas que seriam desperdiçadas na composição das nossas bases de pavimento. Damos uma segunda vida, mas também desta forma conseguimos alavancar as propriedades das nossas bases de pavimento. Relativamente às vantagens, digamos assim, às virtudes, aos predicados que uma base de cortiça ou uma base baseada em cortiça tem, importa desde logo dizer que a cortiça por ser um material natural, sustentável, reciclável, acaba por ter uma baixa pegada de carbono. É uma vantagem inequívoca, aliás podemos só trazer aqui o número de que por cada tonelada de cortiça temos cerca de 73 toneladas de CO2 Retidos. Portanto, são números muito expressivos que, mais uma vez, reforçam esta nossa preocupação muito umbilical pela sustentabilidade, pelo meio ambiente e, obviamente, pelo respeito pelos recursos naturais. Importa também referir que, devido à composição química da própria cortiça, a melhor metáfora que nós podemos utilizar é imaginarmos uma espécie de um favo de mel, de vários pequenos fábricos de, de mel e esta composição química da cortiça permite que a cortiça seja um material extremamente resiliente. Resiliência é essa que depois permite ter eh, propriedades químicas, térmicas e acústicas absolutamente incríveis. Essas, essas propriedades, mais uma vez, permitem termos uma absorção, uma absorção do impacto sonoro e acústico Uh, muito significativo, podemos estar aqui a falar de cerca de 20 decibéis, o que é bastante, uh, mas uh, mais também outra, outra vantagem uh, associada à cortiça e às suas propriedades e à sua composição tem obviamente a ver com a sua resistência a altas temperaturas e ao fogo e portanto uh, acaba mais uma vez também por ser um ótimo isolador, digamos assim, Térmico, isso obviamente que depois é transposto para as nossas vases de pavimento, e depois também importa uh, referir que a cortiça, uh, com, esta, com esta imagem muito natural, muito sustentável, muito, muito alicerçada mais uma vez na economia circular, na associação de outras matérias-primas, permite... Uh, também ter uma elevada, de... as nossas vasos de pavimento ao conjugar a cortiça com outros materiais permitem-nos ter elevadas densidades, serem... uh, temos vasos de pavimento extremamente flexíveis, extremamente versáteis e que obviamente acabam depois por, por exemplo, evitar o tal efeito de telegrafia que falamos anteriormente, acabam obviamente por corrigir na perfeição as imperfeições do próprio subpiso e obviamente, mais uma vez, as nossas vasos de pavimento baseadas em cortiça acabam por ser um ótimo promotor da própria durabilidade e da própria longevidade do sistema de pavimento que nós estamos a montar em casa dos nossos clientes. E eu tenho obviamente que frisar que uma base de pavimento baseada em cortiça tem uma enorme vantagem em comparação com as demais concorrentes é desde logo o facto de ter, do facto da cortiça ser um material extremamente resiliente, mantém a sua forma original e acaba por, no médio e longo prazo, aquilo que nós esperamos numa base de pavimento, vamos ter ao longo de todo o ciclo do, de vida, digamos assim, do próprio pavimento. Quanto ao portfólio go 4 Cork, que está disponível na sua loja La Roi Merlin, Importa referir que, uma vez que a Amorim Core Composites está representada e exerce a sua atividade em várias geografias, temos também, obviamente, um portfólio muito alargado. Um bom exemplo disso é que nós temos bases de pavimento indicadas para vinílicos os esses que são um tipo de pavimentos que em Portugal acaba por ainda ainda não ser dominante de alguma forma apesar de uma tendência crescente acaba por por ser um tipo de pavimento muito mais orientado e muito mais popular digamos assim na América do Norte mas mesmo assim faça esta nossa a este nosso ecletismo na nossa oferta nós, na Go4Cork e no, na Morin Cork Composites, temos obviamente bases de pavimento que se aplicam também a, esse, a esses pavimentos. É, ao nível do nosso portfólio Go4Cork, importa referir que temos bases de pavimento aplicáveis para qualquer tipo de pavimento, isto é, para laminados, para madeiras, para cerâmicos, para vinílicos, como tinha mencionado anteriormente. Muitas vezes, uma forma muito fácil de nós, instaladores, nós, eh, enquanto também promotores das bases de pavimento, de, de, de eficientemente conseguirmos chegar ao nosso, ao, às nossas bases de, de pavimento do Go4Cork é através de um sistema de cores. E passando, eh, passando digamos assim, a elencar algumas das virtudes, algumas das características dos produtos que temos na Go4Cork, desde logo e para ficar desde de já eh, vincado, nós na, na Relois Merlin temos cerca de quatro produtos, produtos esses, como podemos ver aqui, temos a base de pavimento Nature, ou seja, como podemos ver aqui, como podemos, ou então ver nesta pequena amostra, uma base de pavimento 100% cortiça, 100% natural, portanto 100% sustentável e também importa referir com uma elevada durabilidade, mais uma vez, face àquelas características que nós falamos anteriormente da cortiça, como por exemplo a resiliência. Este tipo, este tipo de, de base de pavimentos, portanto aqui o, o nosso produto Nature, é, é fundamentalmente orientado para laminados. De seguida, vamos também é, mencionar outro produto, aliás, um, um nosso, digamos assim, best-seller na Rua, Rua Merlin, que é a nossa base de pavimento Plus, aliás, base de pavimento essa que é baseada em cortiça, obviamente, mas também incorpora EVA. EVA é essa que permite que esta base de pavimento, aplicável também especialmente e fundamentalmente para laminados, tenha uma, uma ótima performance acústica, faz com que seja também uma base de pavimento extremamente versátil e por outro lado e não menos uh, importante é para além da sua performance acústica para além do facto de ser flexível é também uma base que uh, aguenta digamos assim uh, elevadas uh, cargas de seguida temos também a nossa base de pavimentos aplicável em especial a vinílicos que nós já que nós já mencionamos anteriormente que é aqui o nosso unique esse. Que, que nos permite termos aqui um visual, uma base de pavimento com um visual muito colorido, digamos assim, porque estamos aqui a falar de cortiça que, que tem incorporada também EVA de alta densidade, EVS de alta densidade que permite termos aqui um produto extremamente flexível, com uma elevada densidade, densidade essa que permite depois ajudar o pavimento a suportar elevadíssimas, cargas e elevadíssimos pesos, obviamente aqui com uma capacidade, com uma densidade, uma capacidade de absorver impacto, por exemplo, superior àquilo que falamos anteriormente no Plus, que, que se destaca muito mais pela sua flexi, flexibilidade, assim aqui é, é esta esta nossa base de pavimento única, mais uma vez fruto da sua elevada densidade e também da sua Flexibilidade acaba por ser perfeito para utilizarmos em pavimentos vinílicos. Outro produto que também temos nas nossas lojas Le Roi Merlin é a nossa base de pavimento, a nossa base de pavimento LC Plus, que não temos aqui em exposição, mas é uma base de pavimento especialmente focada para cerâmicos e, portanto, é também ele, uma vez que estamos aqui a combinar cortiça com borracha, especialmente vinda, por exemplo, de pneus, temos aqui uma base de pavimento que é, mais uma vez, extremamente flexível, mais uma vez extremamente densa, o que permite também suportar grandes cargas e grandes pesos e, portanto, dá aqui um ótimo suporte, uma ótima proteção ao pavimento. E por outro lado, importa também referir que esta base de pavimento para esta base de pavimento para cerâmicos, aqui no caso o nosso LC, é uma ou garante, digamos assim, que as imperfeições e as irregularidades do nosso subpiso, ou até do piso que estava pré-instalado, são de alguma forma compensadas por esta base de pavimento, mais uma vez muito flexível e muito densa e, obviamente, aqui com propriedades únicas. Nesta nossa última parte da demonstração do de produto, eu gostaria de partilhar convosco, instaladores profissionais, algumas dicas de instalação para bases de pavimento. A primeira grande recomendação que nós, enquanto fabricantes de bases de pavimentos, devemos de fazer é, obviamente, apelar, digamos assim, a alguma sensibilidade e a alguma preocupação por parte de vocês, profissionais e instaladores de base de pavimento e pavimentos para que se leiam, digamos assim, e se apliquem as instruções de instalações que cada fabricante o faz, porque obviamente estamos a falar de uma multiplicidade de bases de pavimento com uma multiplicidade de características para obviamente também uma outra diversidade de pavimentos e nós eh, temos obviamente que ter este cuidado enquanto profissionais e também para prestarmos um serviço mais profissional possível aos nossos clientes terem atenção que eh, seguir as recomendações de instalação do próprio fabricante é digamos assim meio caminho para que haja um, casa, um casamento perfeito entre a instalação a base de pavimento e o pavimento pois bem Antes de avançarmos para a instalação da base de pavimento, é necessário, obviamente, termos em atenção que o subpiso ou o piso pré-existente que pretendemos substituir deve estar limpo, deve estar nivelado, não deve ter fugas, não deve ter brechas e, portanto, também não pode ter, obviamente, muita umidade e, e portanto, tem que estar, obviamente, disponível, sei é que posso usar o termo disponível e, obviamente, apto para receber uma base de pavimento e estas são características extremamente fundamentais que nós, enquanto instaladores, devemos de escrupulosamente cumprir. Outra questão tem a ver, por exemplo, com novas lajes de betão. Aliás, o betão demora pelo menos 120 dias a curar totalmente e consolidar a sua estrutura. Portanto, quando nós, de alguma forma, ou alguém previamente fez a instalação ou fez, digamos assim, o fabrico e a construção da laje, devemos de dar pelo menos 120 dias até, até ao período de, de instalação da base de pavimento. Outro cuidado a terem atenção é se nós vamos instalar uma barreira, ou neste caso uma barreira, uma barreira, ou neste caso uma base de pavimento, com ou sem barreira de vapor. Porquê? Porque se vamos instalar uma, uma, uma base de pavimento que não tem intrinsecamente uma barreira de vapor e estamos perante, por exemplo, um local de instalação com suscetibilidade de ter problemas de umidade e de fugas de água, estamos, obviamente, desde logo a comprometer a funcionalidade de todo o sistema. Portanto, se adquiriu uma base de pavimento que não tem barreira de vapor, deve, obviamente, e de forma independente, instalar por toda a laje ou por todo o piso pré-existente uma barreira de vapor com pelo menos 200 micrómetros. Eu vou dar um exemplo, nós temos aqui uma base de pavimento com barreira de vapor e outra sem barreira de vapor. Uma dica muito importante, e aliás até avançando um bocadinho na nossa demonstração, é que a barreira de vapor que aqui vemos, um bocadinho mais brilhante, deve ficar voltada para a laje ou piso pré-existente, para que seja quase a primeira barreira, e obviamente fazendo jus ao próprio nome, a primeira barreira contra o vapor, contra a umidade, contra a água. Portanto, este é um cuidado que nós devemos de ter antes de procedermos à instalação de uma base de pavimento, como iremos fazer a seguir, não tem barreira de vapor incluída. Procedendo agora à instalação da nossa base de pavimento, primeiramente, obviamente, vamos fazer o desenrolar, digamos assim, da embalagem, temos aqui, importa obviamente referir que vamos ou devemos de retirar a embalagem e deixar cerca de 48 horas a base de pavimento à temperatura ambiente, para de alguma forma se ambientar à, à, à temperatura que temos na divisão onde vamos instalar a base de pavimento. Portanto, já depois das tais 48 horas de repouso que o material, neste caso a base de pavimento, deve estar à temperatura ambiente, vamos obviamente fazer a sua respectiva instalação. Temos de tirar estes restos, neste caso, de cola, que temos aqui. De seguida, aquilo que, que temos que ter eh, em atenção é que... Eh, vamos então agora fazer o, o desenrolar, digamos assim, da base de pavimento e importa referir que esta base de pavimento... Se nós previamente já tivemos instalado uma barreira de vapor, como já tínhamos mencionado anteriormente, se existirem problemas estruturais com umidade ou fugas de água no edifício e a barreira de vapor e a barreira de vapor não estiver incluída aqui na nossa base de pavimento, temos que ter em atenção que a instalação desta base deve ser perpendicular à barreira de vapor que foi previamente instalada. É algo fundamental é cumprir este requisito. Portanto, fazemos então vamos fazer o desenrolar. Vamos começar por aqui. Vamos fazer o desenrolar da base de pavimento. De seguida se tivéssemos uma outra base, digamos assim, um outro rolo para fazermos aqui a nossa demonstração, iríamos ter que o colocar paralelamente, portanto aqui no caso iríamos fazer uma outra fila, digamos assim, com a nossa base de pavimentos, lado a lado, e extremamente importante é obviamente não deixar qualquer brecha, qualquer eh, lacuna, e entre um rolo da base de pavimentos e o outro que seria instalado, instalado paralelamente a, a, a este rolo, digamos assim. Ou seja, os dois rolos têm que ficar, os dois rolos da base de pavimento devem ficar instalados paralelamente e como já tinha dito anteriormente devem ficar instalados de forma perpendicular em relação à, à, à barreira de vapor que tinha sido previamente instalada. Posteriormente, depois de termos então feito toda a, a, a distensão e toda a aplicação dos rolos, importa obviamente também no final, e aliás, muito importante para isolar e para vedar toda a base de pavimento, é aplicarmos uma fita isoladora e entre, digamos assim, a fronteira e entre cada rolo, para que para, conseguimos isolar completamente toda a base de pavimento. Isto é algo fundamental, mais uma vez, porque, por exemplo, se tivermos alguma fuga a algum problema com umidade ou com água e este isolamento, mais uma vez, acaba por ser uma proteção adicional para todo o sistema do piso. Importa também, obviamente, referir, por último, mas também extremamente importante é que, quando no final, vocês instaladores profissionais forem aplicar o pavimento final, é fundamental que esse mesmo pavimento seja aplicado de forma perpendicular a esta base de pavimento para que, desta forma, estamos a garantir um sistema totalmente isolado, estamos a, de certa forma, aumentar e a maximizar as probabilidades de um ótimo casamento entre a base de pavimento e o próprio pavimento em si. Portanto, em suma, a base de pavimento deve ser instalada perpendicularmente em relação à barreira de vapor Uh, previamente instalada, no caso de, da, da base de pavimento não a ter, e também esta base de pavimento deve ser uh, instalada perpendicular ao pavimento final que ficará então uh, por cima da nossa base de pavimento. Isto são tudo dicas fundamentais para assegurarmos aqui um, um funcionamento perfeito e para de alguma forma conseguirmos não só corresponder às expectativas dos nossos clientes, mas fundamentalmente superá-las conseguimos garantir que todo o sistema de pavimento tenha, tenha as suas características uh, asseguradas. Desta forma, nós acabamos por fazer um serviço alinhado, com aquilo que deve ser a nossa matriz de rigor, a nossa matriz do profissionalismo, porque nós também, como instaladores e como profissionais, somos muitas vezes também a primeira voz e muitas vezes a primeira consciência dos nossos próprios clientes. E se nós estamos salientes de todos estes passos, de todas estas dicas, de todas estas instruções, devemos aplicá-la com o maior rigor e com o maior profissionalismo possível, porque isso no longo prazo irá resultar num casamento perfeito entre... A base uh, de pavimento, o pavimento, mas também uh, um casamento perfeito com o nosso serviço. E não há nada melhor do que nós sentirmos gratificados pela nossa qualidade e pela forma como nós somos capazes de servir os outros. Nós, na, na corticeira Amorim, no grupo Amorim, na Amorim Corte Composites, colocamos sempre os clientes à frente, um, como a nossa prioridade número um, obviamente, ao lado, lado a lado com a sustentabilidade, com a cortiça, que, como já tinha dito, é a nossa paixão. Portanto, acreditamos que podemos também ser vossos parceiros, parceiros como somos uh, da La Roi Merlain, que é um grande orgulho e, portanto, vou aproveitar também, uh, agradecer mais uma vez o convite para fazer esta demonstração de produto na La Roi Merlain, que é sempre um gosto, e, aliás, mais uma vez, parabenizar por esta, por esta iniciativa. Aliás, vivemos um momento tão difícil... Para, toda, para todos os setores, digamos assim, económicos e de atividade no país, que é muito importante fomentarmos estas demonstrações do de produto para de alguma forma conseguirmos dar aqui também um valor acrescentado à nossa economia e ao nosso país. Obrigado, mais uma vez.